A gente fala um pouquinho agora sobre o trabalho das pastorais de Três Lagoas, porque diante, gente, de tantos acontecimentos envolvendo aí crianças e adolescentes, como ameaças, ataque nas escolas, que vem acontecendo pelo país afora, muito tem se falado da ausência da família, é, não só nesta questão, mas em outras situações também. É por isso que atualmente nós vivemos aí numa cultura é, marcada por muitas formas de violência, atingindo todas as áreas da sociedade e categorias de pessoas. E aí nós fomos procurar saber um pouquinho como que está o trabalho das igrejas, das paróquias, em relação às famílias. Vamos acompanhar a reportagem.